Olá, meu nome é Maria Tereza Laudares e você está no Descomplicando a Moda, um canal onde a gente fala sobre moda, história da moda, tendências. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo de paixão, que são sapatos. Se você já nos segue no Instagram, muito bem-vindo por aqui também. Se você ainda não nos segue... Nosso Instagram é Descomplicando a Moda Underline Oficial e o meu, MT Laudaris. Se você já é parte do nosso clube de canais, muito obrigada pelo apoio. Ainda não? Se estiver pensando em apoiar esse canal, essa é a forma mais acertada. Seja membro do nosso clube. Vamos falar de sapatos? Anos 20. Essa é a série. Espero que você esteja gostando. Bora descomplicar? Nenhuma década foi tão inovadora para o calçado feminino como a década de 20 do século passado. O calçado feminino ganhou muitas novidades e cresceu de forma incrível. Na década de 20, com o Charleston, os uh, vestidos subiram suas bainhas. Com a dança, os sapatos precisavam ser mais seguros, mais firmes, dando esse conforto que antes não encontraríamos. E isso vai fazer com que a cliente exija mais desse produto. Toda uma série de influências exóticas vindas do Egito, da África, irão inspirar os criadores para fazerem Uh, modelos e também saltos eu estava pensando em salto para fazerem saltos e também modelos em cima inspirados nas cores e também nos motivos por falar em saltos já que eu me adiantei os saltos verão pedrarias como aquelas dos vestidos terão seguirão a uh, formas geométricas também como aquelas dos vestidos Hollywood Explode. O pós-primeira guerra viu como nunca tinha visto antes uma imigração de italianos para, a, para os Estados Unidos de uma forma assim enorme. Muitos foram os que imigraram para os Estados Unidos e entre eles Salvatore Ferragamo que já falamos aqui em um vídeo todo dedicado a ele se você, por falar nisso, são dois, se vocês ainda não assistiram toda essa saga Ferragamo, vale a pena, eu aconselho. E falando de Ferragamo, Ferragamo foi para Hollywood, e em Hollywood ele vai se encontrar com os, lógico, né gente, com os maiores atores e atrizes de um cinema que estava começando a ganhar muita força, porque as salas de cinema estavam aumentando ao redor do mundo. E o cinema era a forma de receber notícias, de divertir, enfim. Eu vou abrir aqui porque Ferragamo fazia uma forma para cada cliente especial e uma dessas clientes muito especiais que eu quero mostrar para vocês foi Mary Pickford tá aqui a forma dela ela no seu vestido franjado se você já viu o vídeo sobre os vestidos espero que tenha gostado vocês vão lembrar que aqui tem todos os códigos que nós vimos e algo muito especial, não falei que as, as mulheres buscavam conforto, estabilidade, firmeza? Olha esse sapato. Vai ser nos anos 20 que Ferragamo vai introduzir uma lâmina de aço entre a sola externa, e a sola interna dos sapatos, justamente no lugar do arco, aqui, entre a, a planta do pé e o salto. Isso fará com que a, pessoa, a, a, a mulher tenha mais firmeza, mais segurança ao calçar seus sapatos. E isso possibilitará a uma construção mais alongada do sapato. O que fará com que os pés aparentem mais delicados. Perfeito para a dança, é ou não é? Também essa, vai ser essa criação do ferragamo que vai, uma vez que os pés estão mais seguros, mais firmes, e o sapato meio que não abre né, entre o peito do pé... E o, entre a planta do pé e o salto, vai possibilitar com que os saltos cresçam e ainda que surjam as primeiras sandálias de salto alto, que até então não tinham. Outro grande nome, André Perugia. Tem gente que fala André Perugia porque ele foi um italiano que muito cedo emigrou para a França. E vai ser em Paris, na Rue du Faubourg Saint-Honoré, que ele vai abrir sua primeira boutique nos anos 20. André Perugia vai abrir sua boutique na Rue du Faubourg Saint-Honoré exatamente em 1920. E ele vai marcar a história com sua extravagância. Aqui nós temos um modelo dele que chama T-Bar ou seja barra em forma de T que nós aqui no Brasil vamos conhecer como Salomé. As criações do Perúdia terão uma característica sempre muito exótica. Elas vão conversar com essa mulher moderna, à frente do seu tempo, como a gente sempre comenta que tem poder de decisão em suas compras. Ele vai optar por cores. Vivas, cores vibrantes, cores que não eram usadas anteriormente, e também essas cores ele vai revelar na Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais de 1925, numa certa, uh, no num certo anúncio de uma inspiração cubista, que também vai estar tá acontecendo na mesma época. Eu queria chamar a atenção para vocês: olha, aqui uma mule. Já tinha esse tipo de sapato, só que dessa vez com um saltinho mais alto. Aqui a Salomé, os sapatos vocês observam, eles recebiam essas pulseiras e essas barras justamente para facilitar os movimentos do Charleston. Gente, abrindo um big, do, um parênteses aqui de época, porque eu vou mostrar para vocês um, um sapato de 53. Quando eu falo do André Perúdia, para vocês terem noção do que ele foi capaz de criar. Uma criatividade, assim, insana, né? Beleza? Os tecidos brilhosos como lamê, cetim, uh, metalizados, veludo suave também vão é, servir aos sapatos. Eles também serão utilizados nos sapatos. Inicialmente, a década começa com o verniz, com, com o metalizado dourado, e no final da década a gente vai ver esse caminhar para o metalizado, prateado. Também é nessa mesma época que aparece o verniz. O verniz vai ser um sapato para ser usado em ambientes internos e não para bater perna. Exatamente pela fragilidade do material que mela aquela história toda que a gente já conhece do verniz. Risca fácil. Risca fácil, as ruas têm muito muita pedra, né? Mais uma inovação: o couro. Eu falei dos materiais, o couro metalizado, e agora é justamente nessa década que a gente vai ver a entrada dos couros chamados exóticos: crocodilo, lesar, uh, cobra. Esses couros exóticos serão usados nesse momento. Antes não existia essa, essa técnica. Talvez também por esse olhar para os países que produziam esse material, que não era europeu, evidentemente. Outra grande criação dessa época, e vocês vão lembrar sempre, é o bicolor Chanel. Chanel tem duas lendas com esse bicolor, que é uh, aquele sapato que a Chanel usava, tem até aquela foto super, a Yogi vai mostrar para vocês, aquela foto super famosa da Chanel. Uh, ela gostava o bege com preto, ou bege com azul marinho, uh, também fizeram branco com preto, que era bem Chanel. Geralmente o bico mais escuro, porque ela ficava com muita raiva dos sapatos sujarem no salto e na ponteira. Outra história diz que ela teria feito aquilo, porque uma vez que as bainhas estavam mais uh, curtas, mostravam mais o pé e a biqueira mais escura faria com que os pés sem menores. Qual das duas histórias? Não sei, Chanel é cheia de história, gente. Fazer o quê? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. A verdade é que qual história da Chanel for verdadeira, um sapatinho Chanel está sempre presente na lista de desejo dessas revistas que a gente lê, desses must-have ou luxo, ou o que quer que seja. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Beijo!